Ah, boa noite, o Globo Repórter de hoje vai revelar histórias e paisagens inusitadas do nordeste brasileiro. Você imaginaria encontrar um cenário verde como este em pleno sertão? Vamos conhecer o caçador que virou biólogo e inventou técnicas curiosas para registrar imagens dos animais, e que imagens! No Parque Nacional do Catimbal, porta de entrada da Caatinga, atores e técnicos enfrentaram desafios para filmar os primeiros capítulos da próxima novela das seis, Mar do Sertão. A corrida das canoas de duas velas, que leva cor e emoção às águas do São Francisco. A beleza dos Canyons e suas formações e as tradições das pequenas cidades, que são consideradas joias às margens do Velho Chico. Vamos descobrir mais sobre esse sertão que já foi mar? O sertão como raramente a gente vê, com chuva e riqueza. Colorido, imponente, cheio das mais diferentes formas de vida personagens reais e da ficção. Estamos no Parque Nacional do Catimbal, no coração de Pernambuco. Uma joia que abre caminho para a Caatinga. Um bioma único que só existe aqui no Brasil. Um cenário grandioso a perder de vista. A Caatinga, com toda a sua exuberância, se estende por vales, cobre as serras, contorna as formações rochosas monumentais uma paisagem que transborda no horizonte uma imensidão como no mar o mar do sertão Música cenários assim parecem de cinema ou melhor de novela a nova novela das seis mar do sertão que estreia na semana que vem se passa em lugares que não precisam de efeito especial só mesmo a natureza poderia construir a muralha gigante de arenito que atravessa o vale. Difícil imaginar uma locação mais perfeita. Acompanhamos a chegada da equipe técnica com toneladas de equipamentos no início das gravações. Uma movimentação diferente que transformou a calmaria deste refúgio. O centenário pau-ferro garantiu sombra e proteção para atores e técnicos. Serviu de camarim e ponto de apoio durante a gravação da primeira cena da nova história de amor, comédia e emoção. A produção teve que encarar muitas trilhas, caminhar por quilômetros e carregar os equipamentos por subidas entre as rochas. Cenas dignas de uma aventura que a novela não vai mostrar. A procura pelo melhor ângulo exige equilíbrio e coragem. Ah, não! Então, a aventura que acontece aqui, o pessoal nem imagina que é, é para levar a cena lá É, tem uma novela dentro da novela, né? A nossa novela de conseguir chegar para gravar aqui, até a gente conseguir fazer isso, é, um, é, é uma superação. A produção tenta cuidar de cada detalhe, mas São Pedro não segue nenhum script. Mandou chuva quando o roteiro pedia sol e aridez. O tempo muda a cada minuto. Com a chuva, a equipe correu para se abrigar ali naquela barraca, que ficou pequena para tanta gente. Para o sertanejo, não existe dia mais bonito. A chuva enche o coração de alegria e anuncia o período de fartura, sem contar que algumas paisagens se formam por causa dela. Essa é uma imagem rara aqui no Parque Nacional do Catimbal. Essa cachoeira só aparece em temporada de muita chuva. E faz tanto tempo que o pessoal aqui da região nem se lembra quando ela surgiu pela última vez. É uma alegria muito grande quando a gente vai que está chovendo, todo mundo já diz, eita, tá, a cachoeira está botando água. Aí todo mundo sai correndo para tomar banho aqui na cachoeira. A chuva enche os caldeirões de pedra que estão no topo da serra. Quando eles transbordam de uma altura de quase 20 metros, formam a cachoeira do travessão, que é quase um sonho nesta paisagem. Genivaldo, o guia que nasceu e sempre viveu na Terra Seca, explica que é muito raro ver tanta água por aqui. E garante, o sertão um dia já foi mar. Há mais de 150 milhões de anos já foi mar no passado aqui. Uma prova que já foi encontrado fósseis de peixe aqui na região. E você olhando, você já vê as formações que já foi. Pé da transformação em rochosa que já passou muita água por essa região. Então o nome da novela tem tudo a ver com esse lugar? Tudo a ver. Mar do Sertão? Mar do Sertão. Os atores nordestinos se sentem em casa. Everaldo se caracteriza para dar vida ao personagem Adamastor e não perde a transformação que acontece ao redor. Você vê um dia, uma hora, você vê a Caatinga seca, sem água, você molha, cai uma chuva de, de meia hora... Os próximos 45 minutos, está tudo feio. Desta vez, o sotaque nordestino vai ser autêntico. Pelo menos 15 atores nasceram no Nordeste. E tem gente nova chegando. Isadora Cruz vai viver um triângulo amoroso na novela com Tertulinho, interpretado por Renato Góes. E Zé Paulino, vivido pelo ator Sérgio Guizé. Primeira protagonista de uma novela, uma mocinha nordestina, você como paraibana, o que que isso representa? É um orgulho, assim, para mim, para minha terra. Sempre me falaram que eu tinha que tirar meu sotaque, que eu tinha que mudar meu sotaque, neutralizar. Estar fazendo essa personagem por causa do meu sotaque é uma, uma vitória, assim, uma conquista. E que bom que eu posso fazer parte dessa história contando... Uma, uma nova narrativa, assim, é, do meu povo. Pra quem se acostumou com Renato Góes no papel de bom moço, prepare-se. Vem surpresa por aí. O Tertulinho, pela primeira vez, ele não fala, pelas vezes, pela voz, pelo caminho da justiça, né? E o que, que o Tertulinho diria nessa entrevista pro Globo Repórter? Tá vendo tudo isso aqui? Hum? Até onde sua vista alcança, alcançarei? Hum. Multiplique, isso é tudo de painho. <risos> ação, silêncio, ação! O elenco animal também vai brilhar na novela. Zé Paulino tem um companheiro inseparável, o cavalo maroto. Mas o peão da novela, quem diria, está aprendendo a montar. Você está lidando com cavalo, tem altas cavalgadas. Como é que está sendo para você esse lado? Um desafio é, dos três. O Renato tem um cavalo. Isa anda super bem e eu, que sou vaqueiro, tô correndo atrás. Vamos atrás da vida real de Maroto, em Paulo Afonso, na Bahia. Aqui nós descobrimos que Maroto, na verdade, é pretinha. E se na novela ela é figurante, na vida real é uma estrela. Uma estrela das vaquejadas e tem uma rotina de atleta aqui na fazenda. Cavalgadas todos os dias para fortalecer a musculatura e ganhar resistência. Alimentação balanceada, servida no capricho. Ô, Nilson, como é que é ter uma estrela na família? Assim, foi treinada para isso, né? Apareceu esse negócio da novela. E agora ela vai ficar bem mais famosa. Pretinha é uma estrela das vaquejadas, um esporte que os nordestinos adoram. Com novas regras, nem os cavalos e nem os bois sofrem maus tratos. Foi colocado o protetor de cauda, que antigamente era puxado o boi, o rabo do boi, mesmo. Arrancava o rabo? Arrancava, almoçar. arrancava os cabelinhos do rabo. Isso não acontece mais? Não acontece mais. Agora tem um protetor que é uma malha de nylon que protege todo o rabo do boi, que distribui a força que nele é feita. Os acidentes reduziram muito, o nível de estresse diminuiu. Acho que foi uma coisa muito necessária, porque a gente tem que evoluir. O trabalho da Pretinha é conduzir o boi para o lugar certo. É o que eles chamam de bate-esteira. E tem que ter coragem para cercar o boi? Com certeza, com certeza. Precisa ter coragem para chegar próximo ao boi. Se o boi está correndo, ela também, então se não for um animal muito habilidoso, muito inteligente e destemido, ele não chega perto. Para vencer, o vaqueiro tem que derrubar o boi entre as duas faixas. Fora da novela, a pretinha já tem o destino traçado. Vai participar de algumas vaquejadas e formar um par romântico com este galã aí. O nome do bonitão é Rob Rojo, também campeão de vaquejada. Pretinha é uma vencedora numa terra de gente que aprendeu a ser forte em meio à aridez. Se bem que não dá para reclamar do quintal da casa da Cida, a primeira mulher brigadista do Parque Nacional do Catimbal. Olha a vista que ela tem. Esta é a Serra do Pico. Foi no silêncio da caatinga que Cida aprendeu a ouvir o som dos espinhos. Esse aqui. Esse aqui é o facheiro. É aqui, do xixi. É. Aí o facheiro, ele tem esse sonzinho, ó. Dá para pegar e fazer isso, ó. E o espinhozinho não gruda na mão não? Não, gruda não. Esse tem uns pontinhos pretos, que é conhecido como caixa cobrir. E esse é o chique-chique ou o alastrado, que as pessoas conhecem aqui. Aprendeu por curiosidade e paixão. E voltou a estudar depois que criou o filho. E você passou a se conscientizar da importância que é preservar esse sim, lugar? Sim, com certeza. Tem que cuidar, né? Para que, que os nossos netos, filhos, bisnetos venham também a, a cuidar como eu faço. Ainda há muito o que descobrir sobre o Catimbau. São mais de 60 mil hectares de belezas naturais e formações rochosas que impressionam. Um tesouro visto por poucos, apenas 1.200 visitantes por ano. Seria que esse lugar ainda é de natureza selvagem, pela pouca visitação? Sim, sim. Tem locais aí que é realmente selvagem e é arriscada a pessoa se perder. Quem não conhecer, não se aventura entrando entrar na catinha sozinha, porque é perigoso. Chapéu de couro, botas, perneiras... O figurino, os olhares e gestos parecem de um personagem da novela em ação. Mas Pedro Teia não é ator. O sertanejo, apaixonado pela natureza, é biólogo. Profundo conhecedor da Caatinga, ele nos mostra o que passou a chamar de Reino dos Mocós. São dezenas de roedores vivendo entre as pedras. Mas nem sempre é tão fácil dar de cara com os bichos raros e mais ariscos. É aí que o Pedro veste a roupa camuflada e se cobre da cabeça aos pés. Pedro, essa roupa é mesmo necessária? É sim, é fundamental. Porque a pessoa quando entra na mata, que está tudo verde, a pessoa praticamente some com ela. E que coleção de imagens ele conseguiu reunir. Escondido entre as folhas, Pedro Teia captou a coruja Morucututu, tranquila em seu galho. O canto do garibaldi, que depois de soltar a voz, fica cheio de apetite. A beleza do besourinho do bico vermelho e sua plumagem brilhante. O casaca de couro. O frango d'água azul, buscando alimento entre as plantas aquáticas. O rapazinho dos velhos, com suas manchinhas pretas. A farra dos mergulhões pequenos no banho coletivo. Ele também registrou o som do Inhambu chororó. O balé aéreo do bando de cabeças secas e o pouso na beira do São Francisco. Uma raridade. Os macacos pregos dourados. O veado para, olha, fere, olha outra vez e dispara. O casal de raposas também parece desconfiado. Pedro Teia tem outro disfarce. É com esse manto coberto de folhas que chega bem perto de dois filhotes de raposa escondidos na toca fica frente a frente com o preá comilão a camuflagem não é a única estratégia para registrar os moradores da caatinga ele coloca câmeras nas árvores ao longo das trilhas onde a bicharada costuma passar e não é que dá certo? A mãe e o filhote de Jaguatirica decidem brincar um pouco antes de continuar a caminhada. Quem vê o Pedro assim tão envolvido em registrar e divulgar a biodiversidade da Caatinga, nem imagina que o avô e o pai dele eram caçadores e ele aprendeu a caçar ainda menino, até encontrar um novo propósito na vida. Pedro, como é que foi essa mudança de caçador para preservacionista? Quando eu é, um, caçava, caçava, eu percebi que os bichos estavam desaparecendo, né? sumindo. E veio em minha mente, assim, de começar a fazer alguns registros desses bichos. Então, o que foi que aconteceu? Eu criava aves, já tinha deixado de caçar, deixei de criar aves também, e passei só a registrar essas aves e admirá-las na natureza, observá-las. E assim surgiu essa paixão. Música uma paixão que levou o Pedro a construir bebedouros para atrair os bichos. E eles são muito frequentados pelo gato maracajá. Pelo gato mourisco, que parece anunciar a descoberta. A cobra corredeira, que dá uma paradinha para matar a sede. Tem disputa pela exclusividade do bebedouro. Bichos não param de chegar, de dia e de noite. O gambá valentão põe a jaguatirica para correr. Deu ruim para jaguatirica também no encontro com o tamanduá mirim. Já a mamãe tamanduá traz o filhote nas costas e não quer briga com ninguém. Coração de ambientalista e faro de fotógrafo, Pedro Teia segue eternizando imagens da floresta que serve de abrigo para as mais diferentes espécies. Qual é o lema que você leva para a vida? Conhecer para preservar e preservar para sempre ter. A gente só vai proteger o que conhece e aquilo que ama, que gosta, né? Então... É, se a gente não conhece, não visita, não reconhece a Caatinga como parte da nossa é, identidade cultural, a gente também não vai se esforçar para conservá-la. Se você fosse definir, qual é a palavra? A Caatinga é força. No próximo bloco, a Corrida das Canoas de Duas Velas, uma tradição colorida do Sertão Alagoano. E a Ilha do Ferro, onde cada casa é um ateliê, é já já. Uma cidade ribeirinha com uma admiração declarada pelo Rio de Janeiro. Estamos em Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas. Do alto do morro, o Cristo Redentor, de braços abertos, abençoa os moradores. Esta não é a cidade maravilhosa, mas tem encantos. Os cerca de 25 mil moradores se orgulham destas praias banhadas por água doce e do seu tesouro mais autêntico, a canoa de duas velas. Atração que leva mais brilho ao reluzente espelho d'água do velho Chico. Não é possível calcular o tamanho do amor dos pescadores por esse tipo de embarcação que existe por aqui. Dá trabalho estender as enormes velas coloridas, que podem medir até 9 metros de altura, por 8 de largura. Ainda tem que carregar os mastros e depois encaixar o tecido pedacinho por pedacinho. Enfim, hora de levantar as velas na canoa estreita e comprida. São 80 centímetros de largura por até 12 metros de comprimento. A corrida das canoas de duas velas faz parte da identidade cultural das populações ribeirinhas dessa parte do São Francisco. É uma tradição centenária e está ligada à celebração dos santos padroeiros. Para quem participa é diversão e para quem acompanha é espetáculo. Adailton é pescador e não perde uma corrida de canoa por nada. Começou velejando com o pai, ainda criança. Você pra... começou aos 8 anos, por que você continua? Nessa eu continuo convenção? porque é a minha vida, o rio São Francisco, corrida de embarcação. Você fica emocionado? Acha que não vai morrer não essa tradição? Nunca, Nunca. Enquanto existiu o velho Chico, vai existir corrida. Quando a água fica arrepiada, como dizem os pescadores, é sinal de que o vento chegou. É hora de partir. A largada dá início a um show de cores, beleza, velocidade e cumplicidade dos ribeirinhos com o passado e suas origens. É tanto encantamento que as velas são chamadas poeticamente de Borboletas do São Francisco. A bordo, muito trabalho. Cada tripulante tem sua função. O piloto é como se fosse o motorista. É quem manobra a canoa. O proeiro cuida da vela de trás. Tem ainda o toqueiro, que controla a canoa para ela não virar. Os tripulantes fazem manobras em busca das rajadas de vento. Os movimentos são sincronizados. Manter o equilíbrio é o grande desafio de todos. desequilibra. É, quando, quando o vento bate um vento um, que eu chamo o vento rindo muito, né? que é o vento doido, né, aí ninguém segura, né? É por isso que sempre tem um barco de apoio por perto. Às vezes os tripulantes se inclinam juntos do mesmo lado. Em outros momentos apenas ficam parados, deixando o vento levar. Dependendo da ventania, é possível chegar a 60 km por hora. Com toda a razão, os ribeirinhos são perdidamente apaixonados por suas canoas de duas velas. O rio São Francisco é o caminho natural neste pedaço do sertão. Uma estrada de água por onde as populações ribeirinhas se deslocam constantemente. É preciso ter olhos atentos para descobrir as surpresas que o rio pode revelar. Navegamos durante uma hora e avistamos a Ilha do Ferro, uma ilha que não é ilha. Na beira do rio, o povoado com casas coloridas e bem preservadas parece ter congelado no tempo. em que nos aproximamos, a sedução aumenta. Encontramos artesãos trabalhando a céu aberto na sombra das árvores. Tudo bom? Cada casa é um ateliê. E elas estão sempre assim, de portas abertas para quem quiser entrar. As paredes e os cômodos são tomados pelas obras da arte popular. E tudo é feito com sucata de embarcações, madeira reciclada, árvores que tombaram na caatinga. As peças viajam desse pedaço do sertão para toda a parte do país e tornaram o vilarejo conhecido pelo talento dos moradores. uma vocação coletiva que assegura renda e trabalho. Cícero passou sete anos em São Paulo buscando sustento até encontrar no artesanato a passagem de volta para o sertão. Hoje, através da internet, vende as esculturas para longe. Não tem coisa melhor do que você voltar pra casa, né? Bem-aventurado aqueles que voltam pra casa dos pais, né? André também voltou. Vivia em Nova York há 28 anos e veio com uma missão. É o maior incentivador dos artesãos da Ilha do Ferro. Ele criou projetos de educação através da arte, que envolvem crianças e adolescentes. Também traz artistas para trocar experiências. Luiz Ascensão veio de São Paulo para ensinar teatro aos futuros artesãos da ilha. Como é que esse pedacinho do Nordeste conseguiu reunir tantos artistas, tantos talentos? Eu acredito que tenha sido inicialmente pela necessidade, a ilha sempre foi esse local isolado do, da sede do município, Pão de Açúcar, e essa necessidade fez com que eles criassem essas peças que estão encantando o mundo. Como é que a gente explica que o pescador, o gari, o coveiro, o funcionário público, todo mundo tem um pouco de artista? É essa necessidade também. Ah, todos fazem um pouquinho de cada coisa, sabe? É, a, é o pescador que também é artesão, é o gari que faz árvores maravilhosas, é o pedreiro que hoje também está esculpindo. São as bordadeiras, mães, Donas de casa, pescadoras também. E hoje fazem bordados maravilhosos. Rejânia é do tempo em que as mulheres se dedicavam às tarefas de casa e ao bordado. Elas criaram uma cooperativa e ainda hoje se reúnem para trabalhar juntas. As bordadeiras desfiam o tecido e fazem um desenho com agulhas e linhas que só existe aqui. É o bordado Boa Noite! inspirado nesta florzinha bastante comum no povoado e agora tem a arte da madeira né que aqui só era homem e agora tem a mulher e eu fico muito satisfeita agora eu tenho minha filha que foi a primeira mulher artesã camille é a filha da rejânia ela aprendeu a usar o machado o serrote também usa a delicadeza e mostra que as mulheres são capazes de esculpir a madeira. mão dói um pouco, fazia calo, mas daí eu fui tentando, tentando e hoje estou aí ensinando para as outras e é, incentivando as outras mulheres também dar continuidade, né? não só os homens. A primeira escultora da ilha teve a quem puxar. Foi o avô da Camille que começou uma revolução artística no povoado. O primeiro artesão da Ilha do Ferro vivia nessa casa que virou um ateliê. Fernando Rodrigues dos Santos transformava as árvores e raízes da Caatinga em esculturas. Essas peças aqui são raras, foram feitas por ele. Fernando morreu em 2009, depois de inspirar novas gerações de artesãos. O pioneirismo de Fernando abriu as portas da Ilha do Ferro para o mundo e Camília assumiu o desafio de continuar o legado do avô. Mudou sua vida? A minha, não só a minha, como de muitos, né? E isso tudo, eu fico assim por conta do meu avô. Ele estaria orgulhoso de ver hoje a comunidade, todo mundo trabalhando. Demais, demais mesmo, né? porque um ser humano tão bom para deixar um, um, um legado desse não, só, não quis ficar né, só para ele, e sim é, ensinou para várias pessoas, né? e isso mudou muito a vida da gente aqui na comunidade. Aqui, fazer arte é talento que vem de berço. As crianças aprendem brincando o poder de transformar a madeira. O João Lucas, de 4 anos, tirou estes passarinhos da imaginação. Daqui a pouco, vamos navegar pelos canyons no Rio São Francisco, ao lado dos atores da próxima novela das seis. E a cidade de Piranhas, uma joia do agreste. A gente volta já já. Paisagens deslumbrantes de um sertão feliz. Em cada capítulo, imagens de encher os olhos. Na nova novela das seis, a arte imita a vida. E leva para a TV referências muito reais. À primeira vista, esta até parece uma cidade cenográfica de tão bonita, colorida e encantadora que ela é. Mas esta é Piranhas, cidade histórica no sertão de Alagoas com 135 anos, caprichosamente encaixada na beira do São Francisco. E toda essa beleza serviu de inspiração para a cidade fictícia da novela. retoques e piranhas se transformam em Canta Pedra, a cidade da ficção. Fabiana, o que, é que você achou dessa intervenção aqui na sua bodega? Oxe, eu adorei, eu achei lindo, né? Eu adoraria que permanecesse, né? Foi um trabalho feito para resgatar uma pintura mais antiga. Eu gostei, gostei muito. Agora, a Piranhas não dá muito trabalho não, ela parece ter sido feita mesmo para brilhar nas novelas. É verdade, é pitoresca, né é uma cidade linda, já é totalmente envelhecida naturalmente, então para mim foi muito fácil porque as referências estão todas aqui. né A movimentação diferente no centro da cidade chama a atenção. Nada que aparece em cena é por acaso. Cada detalhe foi pensado, e isso vale para os moradores promovidos a figurantes. É vaqueiro de verdade? Isso. Essa roupa é da Lida, da Luta isso. Diária? área. Que é da, da Lida do Vaqueiro. O que, que você está achando de participar da novela? Muito bom, é um prazer. Prazer enorme. Acredite, cada animal foi contratado. A galinha vai receber cachê? Vai sim. O <risos> que, que ela teve que fazer? Ficar quietinha, educada. Ela fez tudo direitinho? Fez tudo direitinho. E agora não vai mais para panela? Não, não. Não é só daqui não. É para o ovo. Você vai guardar. É. E uma participação especial. Uma jararaca da Caatinga. Pequenininha, mas venenosa. E essa contratada aqui está cercada de cuidados. Nós temos cerca de 30 espécies de jararaca aqui no Brasil. Dessas 30 espécies peçonhenta, a nossa aqui é a menor de todas. Então ela é a menor jararaca, é um bicho que alcança no máximo 70 centímetros de comprimento, mas assim mesmo é responsável por quase 90% dos acidentes aqui na região. Foi por causa desta fama que a serpente veio movimentar a história. E seguiu direitinho o roteiro. Para alívio dos atores, a cobra é mansa e o sangue é de mentira. Desta vez, as gravações nos levam a um lugar majestoso. O grande astro do sertão, o Cânion do São Francisco, é de tirar o fôlego. Paredões imensos, formados há 65 milhões de anos formam figuras que contam histórias. Tem gente que vê nessas pedras os três dedos do pé de Deus. Ele teria escolhido este paraíso para descansar depois de criar o mundo em sete dias. A imagem de São Francisco na encosta da pedra simboliza a fé do povo ribeirinho e a gratidão por toda esta maravilha da natureza. Era impossível navegar pelo Cânion do São Francisco até 28 anos atrás. Por aqui, só havia corredeiras e pedras. A construção da hidrelétrica de Xingó represou as águas do rio entre esses imensos paredões e a navegação se tornou possível. O Cânion abriu as portas para o turismo. São 700 mil visitantes por ano. O turismo faz uma diferença, faz uma divisão de antes e depois na sustentabilidade desse lugar? Com certeza, sem dúvida. Tanto porque o turismo hoje emprega na região mais de 100, 6 mil pessoas e essas pessoas aprenderam também a cuidar bem desse lugar porque elas entendem que cuidando bem do meio ambiente elas vão ter ocupação e rendimento por muito tempo. A gente mudou de barco, vamos seguir nessa canoa menor, a Remo, para conhecer a parte mais estreita do cânion, a Gruta do Talhado. Cartão postal para três estados nordestinos, Bahia, Sergipe e Alagoas. Quem é que está descobrindo o cânion? Olha, é, a princípio os nordestinos e os brasileiros que vivem na região sul, sudeste e centro-oeste. Novas possibilidades se abriram. E a mais recente, trouxe os atores para navegar nesta paisagem. Aqui, eles mergulharam nas personagens que vão apresentar esse pedaço do Nordeste aos brasileiros. Para vocês, como é trabalhar em campo? É uma bênção, né? Eu acho que a gente está aqui no meio dessa natureza, dessas pedras que tem uma energia muito forte. Acho que, que é, é muito especial, acho que dá uma inspiração diferentes. É mais fácil para incorporar o personagem, Sérgio Eu acho que sim, eu acho que valoriza o lado lúdico da novela, eu acho que é um lugar super incrível que poderia ser feito um filme de velho oeste e ao mesmo tempo um de ficção científica. E é muito bom começar o trabalho daqui do personagem. Nascer também, né, as raízes. Eu acho que principalmente esse lugar aqui que estamos agora. Chegou a hora de conhecer esse lugar tão misterioso, com séculos de história e o rio que atravessa fendas gigantes e leva vida ao Nordeste. Sejam bem-vindos ao Mar do Sertão.